Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem da Velta, a super-heroína brasileira. A Velta surgiu em um jornal em 1973, aparecendo posteriormente em 1975 no jornal centenário do Estado da Paraíba, A União, e posteriormente estrelando a sua própria revista, no fanzine Desabafo Velta número 1, de 1978, mas sua história de origem só seria contada na edição seguinte, Desabafo Velta número 2, e recontada anos mais tarde na revista Velta, a superdetetive número 1, de 2014. A história de Katia começa com um alienígena chamado Snirco, o habitante de um planeta chamado Grosby, um mundo que um dia foi atacado e invadido pela raça alienígena de conquistadores do planeta Zirn. Destinado a conseguir salvar o seu povo, Snirco viajou por todo o universo buscando vida inteligente para, assim, poder testar uma de suas mais poderosas criações, o Amplificador de Força Mental, uma arma capaz de realizar qualquer desejo de seu usuário. Mas sua nave acabaria entrando em uma tempestade cósmica, sendo teletransportada para o passado, caindo em um planeta chamado Terra. Aqui ele foi socorrido por uma jovem chamada Katia, e decidiria usá-la como cobaia para conseguir testar a sua arma. Assim, Katia, uma jovem reprimida por uma família conservadora, se transformou em uma gigantesca loura de 2 metros, a Velta. Isso aconteceu pois o amplificador de força mental aumentava a capacidade de seu hipotálamo, permitindo que ela armazenasse e produzisse energia podendo usá-la para se transformar na Velta, ou para até mesmo soltar raios por suas mãos e olhos. Iniciando a sua jornada heróica, Velcuda logo atrairia a atenção do público, e decidiu usar as suas habilidades para o bem, derrotando com seus raios o assassino do deputado Simão Gomes. Depois disso, ela decidiu continuar sendo uma super-heroína, se tornando uma sócia do escritório do detetive particular Gilberto Schwartz Gomes, resolvendo dezenas de casos e derrotando nefastas ameaças à Terra, como a Karateca mascarada, a Poderosa Nova, o vilão metálico Lacral e, por fim, a ameaça de uma impostora chamada Adriana, que usava um cinto para conseguir aumentar o seu tamanho. Dessa forma, Delta ganharia fama e prestígio, sendo até mesmo requisitada pelo presidente para destruir um laboratório americano que cairia no Brasil Usando seus raios Velta conseguiu vaporizar o laboratório inteiro Sem nem precisar sair do nosso planeta Entretanto Um dia o alienígena Snirko retornou à Terra E pediria ajuda da Velta Para conseguir proteger o seu mundo Aceitando ajudá-lo A heroína chegou até o planeta E percebeu Que o símbolo de seu traje Estava no governo central daquele mundo Assim Ela começa a se perguntar se a arma havia criado os seus maiores desejos, como que ela poderia ter imaginado um símbolo que jamais viu na vida? Ajudando Snirko a derrotar todos os inimigos, ela perguntaria sobre isso, e o alienígena revelaria os verdadeiros motivos de ter a transformado na loura de dois metros, ficando subentendido que, na verdade, os desejos que foram atendidos não foram da Katia, e sim do alienígena, para conseguir transformá-la na Velta. Furiosa, ela o ataca e decide a partir daquele dia mudar o seu visual, passando a se chamar Velta. Continuando a sua luta contra o crime, ela ainda lidaria com a monstruosa ameaça do alienígena devorador em Ituana da Serra. Com o tempo, a heroína foi mostrando cada vez mais o seu potencial e foi convidada para entrar em diversas equipes heróicas brasileiras, como por exemplo, o Protocolo Aorta. Ao longo de sua trajetória, Velta faria parceria com diversos heróis, como o Homem de Preto e também o misterioso herói Lagarto Negro. Sendo uma das heroínas mais poderosas do universo dos quadrinhos brasileiros, Velta possui o poder de se transformar em uma loura de 2,20 metros e vinte de altura, podendo também lançar rajadas de energia por qualquer parte de seu corpo que possua gânglios. Mas e você, Jovem Herói? Você também é um fã da loura de 2 metros? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal. E se torne você também um herói de hoje. Escaraplush! E se você for um criador de histórias brasileiras e estiver procurando um local para conseguir divulgá-las, é só você mandar um e-mail para o herói de hoje, onde sempre estamos pegando super-heróis para conseguir analisar, livre de qualquer custo.